assunto que está crescendo muito é, hoje no, é, no mercado e na, na academia que é a questão da ética para o design de experiências ou como eu estou chamando aqui experiência projetada para o outro. Mas eu vou passar também pela estética e vocês vão ver como uma coisa está conectadíssima na outra. Atualmente eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e ocupo a primeira cadeira brasileira de design de serviço e design de experiências. É, essa é uma... É uma, um lugar assim, um pouco diferente, normalmente é, estão acostumados numa conferência profissional, um evento, porque como um, um servidor público, né, eu, não, eu não posso me vender, eu não sou, estou à venda, não estou no mercado. Claro que tem alguns servidores públicos que fazem isso, mas aí eles não poderiam vir dar uma palestra sobre ética. Ou talvez eles poderiam, mas aí você não confia nele, tá? Se eles estiverem vendendo uma palestra de ética e forem servidores públicos, não acreditem nele, porque servidor público tem que, manter, tem que ser coerente. E como servidor público temos que oferecer é, o melhor para todos e não só para aqueles que podem pagar. Enfim, então eu não quero vender uma fala, não quero, não quero vender um produto, uma construir ideologia. Eu quero estimular vocês, que projetam experiência, a fazerem seus próprios questionamentos éticos e chegar a conclusões diferentes das conclusões... É, de, de mim, que sou um pesquisador que deixou esse mercado de UX há 10 anos, quando orasse ainda tinha cabelo. Não, estou brincando. <risos> é, antes dos 10 anos, quantos anos você tem? Então, eu já trabalhava há 10 anos é, e aí migrei para a academia porque eu queria justamente essa posição é, distanciada que me permitia fazer esse tipo de crítica. Então, é, eu vou aqui primeiro começar com esse questionamento né, que é o mais básico de todos. E também é um questionamento ético. É possível projetar a experiência do usuário? Bom, se é possível ou não é, vai ter N discussões. Mas quais são as implicações éticas de você responder essa pergunta? Com os meus estudantes, eu faço essa pergunta no primeiro curso que eu dou sobre design experiências. Eu falo o seguinte, olha, é, fecha os olhos, eu vou te dar alguma coisa para você comer, você não vai saber o que é. Você vai ter que descobrir através dos seus sentidos. E eu vou aos poucos... É, dando instruções de como é, abrir esse sonho de valsa, que os estudantes não sabem que é um sonho de valsa, cheirar, lamber, mas não pode comer, não pode mastigar, não pode engolir. <risos> Liberando essa experiência, seria maravilhoso se a gente estivesse presencialmente hoje é, experimentando isso, recomendo. Eu chamo de experimento número 68. Depois de fazer esse experimento com é, um sonho de valsa, eu pergunto aos estudantes, abre os olhos, me digam, é possível projetar uma experiência? Eles sempre dizem que, nossa, é possível sim. Eu pensava que não, mas depois que eu senti é, tudo isso que você me proporcionou a partir de um mero chocolate que eu já comi tantas vezes na vida e que eu posso experiencializar um chocolate ao invés de só engolir ele, <risos> é, aí eles acreditam. Agora vamos fazer isso com um produto digital, vamos fazer isso com WhatsApp. Então a gente usa o WhatsApp de propósito porque é um aplicativo que todo mundo usa, todo mundo teve a experiência ali, mas nunca parou para pensar e viu os detalhes que tem, por exemplo... É, nas animações, na microinteração, que são equivalentes aos detalhes do sonho de valsa, por exemplo, no barulhinho que ele faz quando você abre, né? que agora a embalagem está diferente, não está mais fazendo isso. Mas o barulhinho do sonho de valsa parecia chover. Se você pedir para várias pessoas uma sala de aula abrirem ao mesmo tempo o sonho de valsa, parece uma chuva, é impressionante. Então, no experimento 69, a gente mostra que <risos> os aplicativos também são embalados é, num projeto de experiências. Então, sugere-se que sim, certo? Mas, e quando é, esses usuários vão ter essas experiências, não são designers, não são estudantes de design, ainda assim é possível projetar essas experiências? Aí eu vou trazer aqui um conceito teórico da antropologia, que inspira bastante a minha pesquisas né, na área de design de experiência. A antropologia é, diz o seguinte, que quando a gente interage com os outros seres humanos, a gente, às vezes, separa esses seres humanos de acordo com um grupo social. E a gente trata diferente, porque a gente não conhece, porque eles vêm de uma cultura, porque eles vêm de uma classe social, porque eles vêm de uma, de uma raça, porque eles vêm de uma história diferente. Então, a antropologia define o outro como sendo essa pessoa que a gente não conhece, que é de um grupo social diferente. No caso do design experience, chamamos o outro comumente de usuários, ou usuário, ou usuária. E a gente considera que existe uma experiência desse usuário. A gente também tem uma experiência. Essa experiência que a gente projeta poderia ser considerada uma experiência das designers, ou do designer, da designer. Né? Elas não são necessariamente as mesmas. Isso eu concordo. Tá? Então, eu concordo que não é possível você projetar a experiência do usuário tal como ela é. Mas a experiência do usuário se baseia na interação com a experiência dos designers, aquilo que eles querem. Então, projetar a experiência é, do outro é possível, mas... Seria isso antiético tentar projetar essa experiência? Bom, os experimentos realizados pela CIA no projeto MK Ultra sugerem que sim. E quem quiser conhecer esse projeto é, sinistro que a CIA desenvolveu durante a Guerra Fria para tentar controlar mentes e criar uma tecnologia de lavagem cerebral explicitamente para combater a, o que eles achavam que era uma invasão comunista dentro do seu próprio país e, ao mesmo tempo, transformar pessoas em armas que seriam espiões à prova de é, tortura, assistam esse documentário Warren que tem na Netflix e vocês vão ver a, o nível de, de falta de ética que pode chegar um Design de Experiência se a gente não tiver esse tipo de discussão que estamos tendo aqui agora. Porém, Projetar é o mesmo que controlar a experiência, o MK Ultra tentou controlar a experiência é, dos cidadãos. Mas, projetar uma experiência não é necessariamente controlar a experiência. Se você for no Bar do Arante, em Florianópolis, para quem teve essa oportunidade maravilhosa, vai ver que é, lá você tem uma série de é, bilhetinhos que estão pendurados em várias partes desse bar, e isso é que é a grande atrativo desse lugar. Você também pendurar o seu bilhetinho com alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas que vão vir ali depois. Então, cada um escreve uma coisa diferente porque cada um tem uma experiência diferente ao ir no Bar do Arante. Então, a experiência foi projetada para ser desse jeito, diversa e múltipla. Mas isso não significa que tenha controlado a experiência. Aí você fala, beleza, se eu não controlo, então lavo as minhas mãos. Não tenho responsabilidade sobre ela. Mas será mesmo que a gente não tem responsabilidade só porque a gente não tem controle? Bem... Além do Vander, eu também sou pai. <risos> e eu tenho um filho já que tem 18 anos, mas quando ele tinha 13 anos, ele deu uma palestra no TEDx. Foi meu orgulho, né, sobre a experiência de uma... a educação do ponto de vista de um estudante. né? Foi muito bacana essa fala dele. Eu nunca dei uma palestra no TEDx e ele foi genial nesse momento. E ele foi genial porque ele quis ser genial, não porque eu estava controlando ele. Ele deu a palestra dele, do que ele queria falar. Então, eu tenho responsabilidade por ele e pelo que ele falou também, mas eu não controlei o que ele disse. E assim como eu não controlo a vida dele, ele faz o que ele quer, mas eu ainda assim fui responsável por ele ter 18 anos. Agora que ele já está com mais de 18 anos, ele já consegue ser responsável. Agora, nossas experiências que a gente projeta, a gente vai continuar sendo responsável por elas, porque elas não vão adquirir essa autonomia. Então, como que a gente vai assumir a responsabilidade pela experiência projetada para esse outro, para essa pessoa diferente que a gente não conhece. Bom, a nossa comunidade de profissionais tem feito várias ações importantes que demonstram uma consolidação desse tema e uma preocupação. Mas, ainda assim, esses esforços estão isolados e separados. E cada um desses esforços isolados não são suficientes. Então, temos aí o um manifesto UX que movimentou as redes sociais há alguns meses atrás, né? Assinados aí por Ana Cole, Clécio Baquinero, Ypides Magalhães, Érico Fileno, Luciana Terceiro, Mary Francisco, Rafael Buriti, Rogério Fratim, Tomás Gonçalves. Então, esses profissionais muito experientes da área escreveram que, olha, está tendo uma banalização dessa profissão, com ofertas é, de tanto serviços como de cursos, que com promessas inatingíveis, né? dado os seus escopo, o seu limite do que é possível controlar, o que é possível projetar como experiência. Então, eles disseram que é importante ah, analisar né, é, qual é a diferença entre um profissional que está entrando na área, que ainda é iniciante, e um profissional que é experiente. Eles defenderam a autoridade deles e também daqueles que, assim como eles, estão há bastante tempo lutando para que essa área seja uma área séria, que se baseie em evidências e não só em números abstratos inventados e é, que vendem fórmulas prontas. Né? É, eu acho isso importante, mas não é suficiente eu acho mais importante também que diversificar as equipes de projeto né? e incluir, por exemplo pessoas como mulheres negras que estão ausentes na maior parte das equipes de UX né? esse projeto é, UX para Minas Pretas tem feito um trabalho fantástico de inclusão através de oferecimento de treinamentos a, a custos ou baixo custo para essas pessoas, através de mentoria, através de um processo de assistência na nas contratações, que não é a mesmo tipo de... Se você quiser é, trazer essas mulheres negras, você não vai poder ter um processo de seletivo em que elas vão competir com uma, um homem branco, porque o homem branco, assim como eu, vai ter privilégio. Então, ela não, não, você não pode esperar que elas vençam um homem branco, você tem que trabalhar diferente. Então, auxilia esse projeto. Mas ainda assim, gente, tem pessoas diversas, e eu estou falando de mulheres negras, mas eu poderia falar também de pessoas com deficiência, poderia falar de mulheres, de modo geral, e, e, e pessoas de outros países, enfim, mas isso ainda assim não é suficiente. Escrever é, códigos de éticas baseados em debates com associações profissionais também é importante, mas não é suficiente. A gente ainda não tem isso. A gente tem alguns designers que escreveram alguns códigos de éticas, aí, como o Mike Monteiro, né? que inclusive teve esse código de ética traduzido para o português pela Luciano Terceiro. um trabalho muito bacana, porque o texto é interessante. Mas veja, o Mike Monteiro escreveu isso da perspectiva dele, e ele escreveu isso da perspectiva de uma empresa que vende workshops de ética no design. Então, quando eu vi isso, eu já fiquei um pouco mais com o pé atrás. Eu acho um pouco complicado, pode haver conflito de interesses você fazer um manifesto que fala de ética, sendo que você vende um produto ou vende um serviço é, que está associado à exploração dessa ética. Então, veja, isso é diferente de um código de ética que foi construído, por exemplo, por uma XDA, que foi construído por uma UXPA, que são associações que têm gestão democrática e que não vendem produtos e serviços. Né? Então, acho que isso é bem importante. Outra coisa são a formação de organizações sem fins lucrativos para promover a ética no design. É bom, mas não é suficiente. E também existe possibilidade aí de ter conflito de interesses. Aquele documentário, O Dilema das Redes, que tem na Netflix, na verdade, ele, ele termina com uma, uma espécie de uma propaganda velada da dessa é, organização sem fins lucrativos, a Center for Human Technology, fundada aí pelo Tristan Harris e a Raskin. E se você entra no site deles, você já vê que tem, eles estão pedindo doação. Então, embora eles não estejam vendendo, eles estão comercializando. E o mercado o terceiro setor nos Estados Unidos, ele movimenta bilhões de dólares. Então, vejam, você confiar apenas nisso para resolver o problema da ética é problemático. Tá? eu acho também mais interessante ainda sindicatos formar sindicatos profissionais para defender trabalhadores trabalhadores de tecnologia de informação como profissionais de web também precisam de sindicato gente sindicatos das outras áreas não nos, não nos cobrem não nos contemplam e por outro lado a gente precisa sim apesar dos salários serem altos lutar contra, por exemplo, é, patrões que vão cercear nossa liberdade de, de exercer a decisão ética, que é exatamente o que aconteceu dentro da Alphabet, que é a grande empresa que inclui a Google, que gerou, por exemplo, protestos como demissões em massa dentro da Google, que gerou seja, é, é, brigas internas, que gerou demissões explícitas, né, que a Google demitiu esses funcionários e protestos outros pediram demissão, isso saiu na mídia, isso prejudicou bastante a imagem do Google, que eu acho que ainda não conseguiu lidar bem com essa questão da ética, porque no peso da balança está priorizando a venda, por exemplo, de tecnologia de inteligência artificial para é, armas, para o Pentágono, para é, a China, para é, países ou a, organizações que são é, perigosas, que podem são questionáveis, que podem usar essas tecnologias para matar e destruir, a vida de outras pessoas. Então é importantíssimo ter sindicato para ter força política é, ao negociar com grandes é, agentes como esse. Por fim, pagar impostos para financiar pesquisas acadêmicas sobre ética no design é bom, mas também não é suficiente. Aqui eu não vou mostrar o exemplo das minhas pesquisas porque eu não estou aqui, como disse, para me vender. Eu vou fazer a propaganda aqui de um pesquisador é, que eu conheço, que teve na minha banca de doutorado, que eu respeito muito e que essa apresentação é muito em base no que eu li dos livros dele e também no que eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente que é o Peter Polferbeck professor da Universidade de Twente e que escreveu dois livros fantásticos para quem quiser se aprofundar sobre esse assunto um é What Things Do e o outro é Moralizing Technology um, o primeiro fala sobre ética e o outro fala sobre moral e <risos> diferenciar essas duas coisas é muito importante eu não vou aqui... É, encher a cabeça de vocês com essa diferenciação teórica, porque eu acho que o mais importante mesmo é a prática é, moral, tá? Então, é, suficiente é continuar fazendo esse tipo de questionamento ético enquanto nós moralizamos as nossas práticas. Então, não parem! Só fazer uma dessas coisas sozinha não é suficiente. E existem outras coisas que precisam ser feitas, que ainda não estão sendo feitas e eu quero provocar vocês a fazerem, tá? Vamos passar para a prática, que eu acho que é uma área que ainda não tem muita cobertura. Né? Na prática existe a questão da, dos princípios morais que estão muitas vezes escritos na definição dos métodos que a gente utiliza. Então o método a princípio ele é moral, só que quando ele começa a ser usado, ele pode ser usado para outras finalidades, para outros propósitos. Então rapidamente eles se tornam imorais. Veja aqui o exemplo do duplo diamante, né? o famoso double diamond, que a gente usa tanto, né, na área de experiência do usuário. O Double Diamond, assim como os diamantes reais ou físicos, né, aqueles diamantes que brilham, eles causam um impacto na nossa sociedade. Né. No caso dos, dos diamantes, vejam a comparação dessa foto que o Dylan Mash fez em uma mina de diamantes na África do Sul. Vejam o quanto de é, terra e de é, ecossistema precisa ser destruído para extrair aquela partezinha pequenininha que está no topo desse mastro. Ali tem uma, um globo feito de diamante, né? que foi extraído de toda essa cratera. Então pense no impacto ambiental gigantesco para obter uma coisa tão pequenininha que talvez a gente nem precisasse. O duplo diamante ele faz isso, só que no nível abstrato. Ele extrai as informações dos outros, dessas pessoas desconhecidas, sem que esses outros sejam, de fato, ouvidos de verdade. A Kátia mencionou isso um pouquinho mais cedo, né? que a gente não está tendo a habilidade de escutar de verdade, né? de se transformar pelo que a gente escuta. né? Então, não é à toa que uma das técnicas mais utilizadas, agora no Double Diamond, né? no Duplo Diamante, está sendo atualizado para incluir o UX Analytics, né? seja uma, um negócio chamado mineração de dados. Então, não é à toa. A gente está... É, no momento que a gente precisa refletir eticamente sobre é, extração de dados, principalmente sem autorização. Existem é, questões legais, por exemplo, relativas à lei é, é, GLPD, mas, a gente, além da questão do direito, que é uma coisa diferente da moral, a gente tem que pensar sobre a ética, que seria esse questionamento mais amplo. Mesmo que seja legal, às vezes não é ético fazer aquilo. A escravidão, lembre-se... Já foi legal, já foi permitida, mas nunca foi ético. Então, trazendo para a prática, né, respostas, é, perguntas práticas e respostas práticas, como ouvir e fazer ser ouvida a voz do outro ao projetar a experiência? Bom, uma das técnicas que dá mais é, autonomia para o outro se expressar da maneira como ele quer é a entrevista em profundidade. Aqui eu mostro o um exemplo de uma entrevista que eu fiz, num, uma pesquisa dentro de um... É, um conjunto habitacional que estava para ser parcialmente demolido em Londres. Nós fomos lá junto com uma é, entidade sem fins lucrativos chamada Architecture Sand Frontiers e a gente entrevistou os habitantes para mostrar para a população de modo geral o que estava que sendo perdido na vida dessas pessoas se elas fossem removidas para outras partes da cidade. As perdas as irreparáveis nas relações humanas que isso causaria. Então esses habitantes, esses moradores, eles estavam... Com medo. Então eles não iam se abrir se você fizesse uma banquete ou um questionário. Você precisava visitar a casa deles. Se caso eles quisessem isso. Tinha que desenvolver uma relação e conversando. eu fiquei muito feliz que esse senhor se abriu, contou a história da vida dele. E eu fiquei muito triste de saber que é, realmente tem pessoas muito pobres em Londres. A gente pensa, ah, é um país desenvolvido, todo mundo lá é rico. Não. Tem pessoas que sofreram muito nessa vida. E esse senhor trouxe isso. E a gente conseguiu, né, com esse projeto, é, incluir muitas pessoas parecidas e diferentes desse senhor, mas porque elas sabiam que elas podiam controlar a maneira como a voz delas seria utilizada. Nós utilizamos, além da entrevista em profundidade, a criação de mapas colaborativos e é, um processo de design participativo que gera um compromisso. Né? Nós estamos representando a voz desses usuários porque esses usuários estão representando a voz deles junto com a gente a gente construiu alguns mapas né, a partir dessa, do que a gente ouviu e tomamos muito cuidado, consultamos esses, é, esses outros depois para ver se não, não tinha nenhuma voz que estava sendo é, silenciada ou diminuída ou até mesmo apagada nessa, por essa representação. Essas representações foram expostas publicamente para escrutínio da, daqueles que participaram da pesquisa Daqueles que deveriam fazer algo a respeito dessa pesquisa, como é, os representantes da prefeitura, como os representantes da associação de moradores, como representantes da associação religiosa e comunitária. E isso gerou um debate público, que foi muito enriquecedor para é, convencer a poder público de que essas pessoas não podiam ser removidas daquele local, afinal de contas isso seria uma perda humana irreparável. Tornamos visível algo que era invisível e com isso influenciamos essa política pública. Certo, mas e se por acaso o outro disser algo que é antiético? Né? E se o outro disser para você nesse caso, ah, tem que demolir mesmo, porque aqui só moram pessoas ignorantes, só moram pessoas é, que, não, pobres que não têm nada a acrescentar nesse mundo. É, não vale a pena elas estarem aqui, né? Poderia ter o caso de alguém falar isso, mas isso seria considerado né, antiético. Como lidar com isso, certo? Tem um caso mais próximo da nossa realidade do design de experiências digitais, é, ou design de serviços digitais, que é o Uber Comfort, que é uma opção que, dentre várias opções, né? Premium, né? Que você paga um extra para, dentre outras, poder escolher se você vai querer que o motorista fique calado durante a sua viagem, tá? É, tanto os motoristas quanto os passageiros que eu conversei acharam ótimo e não acharam antiético isso, tá? Acharam conveniente. O motorista diz, ah, eu não preciso nem pensar, nem preciso tentar conversar e puxar papo, eu simplesmente cala a boca e sigo em frente. Já o passageiro fala, ah, não preciso aguentar aquela conversa chata, as cantadas, os com comentários políticos é, que, me que me irritam, a conversa fiada, a música chata. Então, vejam, aqui nós temos uma situação né, em que o, o mesmo não quer interagir com o outro, certo? E isso não é, a condição que é uma coisa que acontece isoladamente quando você está no carro, no motorista. Isso é uma coisa que acontece historicamente, entre uma classe social e outra. Se você tem condição de viajar de Uber, é, na maior parte das suas viagens, você é privilegiado. Mo provavelmente o motorista não pode fazer isso, e é por isso mesmo que ele está trabalhando ali no Uber, senão ele não precisaria trabalhar. Então existe é, uma relação é, de desigualdade, e ao você escolher que prefere viajar em silêncio, você está enfatizando que não haja troca cultural, que não haja possibilidade de transformação entre pessoas ali naquele momento. Você mata o encontro entre classes, entre raças, entre culturas ao fazer isso. E você perpetua esse preconceito que é antiético. Me desculpa se a sociedade acha isso moral, porque moral e ética não é a mesma coisa. Tá? Então, como questionar eticamente aquilo que é considerado moral por uma determinada sociedade? É, existem... Algumas maneiras que a gente tem pesquisado, a melhor que encontrei até agora é o chamado Teatro do Oprimido Tecnológico, que é uma adaptação de um trabalho fabuloso de um dramaturgo brasileiro chamado Augusto Boal que a gente adaptou para essa área é, da tecnologia. Então, a gente fez várias oficinas ao redor do Brasil e é, aqui nós temos duas pessoas é, da comunidade de Wets muito famosas, né, que é o, é o Edson Rufino e também o Marcel né grandes, gigantes aí da acessibilidade, e de outras áreas, mas nós temos também a, a Lúcia Silveira, né, que é uma das fundadoras da Academia de UX no Brasil, é, temos a Taciana também, então são pessoas importantíssimas aqui no Congresso de Interação no Computador, brincando para reconstruir através do teatro essa situação social que parece ser invisível, que parece ser uma questão de uma tela, mas na, toda a tela a gente sabe, tem uma experiência por trás. E essa experiência, ela pode não estar tá sendo observada, enxergada e visibilizada o suficiente para perceber, por exemplo, como se sente o motorista quando a pessoa não, não escolhe que não quer conversar. Né? Então, é muito bacana é, através do teatro doprimido, do mas existem outras maneiras que a gente precisa desenvolver e pensar a respeito. Só que, mesmo assim, né, a gente sabe né, que na condição profissional você não tem liberdade para. Fazer uma sessão de teatro oprimido, você não tem muito menos a liberdade de te de questionar uma funcionalidade que vem de cima para baixo, ou que o seu product owner, seu product designer, seu product manager disse que é estratégica, né? que vai gerar o growth que a gente precisa. Né? Como é que você vai questionar isso se você percebe que é antiético? Né? Então, uma das maneiras é você manter a funcionalidade, mas você.. É, estimular o outro a, a se questionar se ele estaria fazendo alguma coisa antiética isso não é tão responsável tá delegar um questionamento ético ao outro não é tão responsável é a mesma coisa que é parecido com você lavar as mãos mas ainda assim não é tão ruim quanto lavar as mãos porque você fala você delegou falou ó pensa aí a respeito tá então no caso o exemplo seria o Twitter que ao invés de é, bloquear e impedir a disseminação de notícias falsas ele mostra um pop-upzinho, né? Talvez você queira ler a notícia para verificar se ela é falsa antes de você retweetar automaticamente. Essa funcionalidade eu, particularmente, não estou vendo mais no Twitter. Acho que eles tiraram isso, porque, obviamente, isso aqui é paliativo, né? Cá entre nós, se eles querem fazer uma ação realmente é, contra notícias falsas, eles precisam é, remover notícias falsas e remover é, usuários que historicamente têm disseminado notícias falsas, né? Enfim, é um debate que finalmente agora está começando a surgir, né? por exemplo, é, alguns né, presidentes e ex-presidentes, pessoas, pessoas muito importantes da, da esfera pública, mas que disseminavam notícias falsas e causavam mortes com essas notícias falsas, seja por envenenamento, seja por falta de cuidado com é, doenças é, contagiosas. Mas uma, outra maneira... É, mais simples e mais é, às vezes pode passar desapercebida do seu, do seu é, diretor, do seu chefe, do seu product manager, né? que é você escrever o, o, o UX Writing com ações humanas e não com conceitos ou metáforas computacionais. Então você falar que é. Você vai entrar nesse link e vai comprar e vender é muito mais claro e evidente o impacto social disso do que você deixar escrito marketplace. Tá? Marketplace é uma maneira de você é, esconder o que realmente está acontecendo ali e, atrair, e ludibriar a pessoa a entrar naquele lugar. Então, vejam como uma pequena mudança é, na interface do Facebook já começa a é, desmontar a própria, é, os segredos dessa é, experiência é, é, que é predatório, a gente vê pelo dilema das redes, né? eles é, contextualizar, contar a história, mas eu já venho criticando o design do Facebook, inclusive do Orkut já criticava há muito tempo, as redes sociais elas precisam deixar claras as consequências sociais das ações que as pessoas têm, porque ali pode é, uma vida ser destruída né? nessa interface. Mas e o que nós podemos fazer quando não podemos nem mudar o texto da interface? Não temos nem essa liberdade, né? Enfim, aí eu vou pular para a ética, vou mudar para a estética, melhor dizendo. Porque na estética também se expressa a moralidade. Veja nesse exemplo de um TCC que eu estou orientando, do Humberto Salmaso, estudante genial que a gente tem aqui na UTFPR, Ele fez um bot que é, pega os dados oficiais de mortes a cada dia, é, durante a pandemia e gera uma visualização é, poética desses dados, para a gente lembrar no nosso feed de que muitas pessoas morreram e que essas pessoas eram valiosas, que não é só um número, mas é uma estrela que foi para o céu. Poeticamente ele está falando dessas perdas né, irreparáveis, só que vejo nessas dois designs, à esquerda, uma mudança muito é, mínima. Quando ele coloca... 2.375 vítimas, do lado esquerdo, no canto inferior esquerdo da tela, ele está fazendo alusão a um padrão estético muito utilizado por videogames, que é a vida no canto, seja inferior, superior, esquerdo, mas em qualquer canto da tela. E essas vidas, assim como não é diferente do videogame, elas são perdidas e não são reparáveis, elas não vão voltar. Então ele fez a seguinte mudança mínima, mas que fez toda a diferença. Ele colocou em formato texto. 2.375 vítimas em 24 de 3 de 2021. E já quebrou essa conotação da vida do videogame. Veja como um detalhe desse faz toda a diferença. Pode não ser percebido pela maioria de vocês, mas com certeza uma pessoa que perdeu alguém, como eu perdi durante a pandemia, a gente presta atenção. Mas o que é que... Então, ética tem a ver com estética. Né? Vamos elaborar um pouquinho mais disso, porque não é muito comum essa associação. Né? Embora a palavra é, ética esteja dentro de estética, né? a gente não presta muita atenção que uma coisa tem a ver com a outra. Então, vejam, o Peter Paul naquele livro é, What Things Do, ele fala isso claramente. Por trás de toda estética, há uma ética implícita, ou seja, um modo de viver em sociedade. Por exemplo, os animojis permitem expressar emoções para outras pessoas sem mostrar o seu rosto, tal como máscara de carnaval. Aí a pergunta, isso é moral ou é imoral? Isso é ético ou isso é antiético? Expressar emoções sem mostrar o seu rosto. O que, que a pessoa quer fazer isso? Que ela quer ter um distanciamento. Ela quer tornar a, a emoção muito mais algo que ela controla e usa para afetar o outro do que algo que ela está se expondo. Então ela te, quer ter mais controle sobre a sua expressão. A máscara, historicamente, ela foi utilizada em diversos momentos, em diversas culturas, para esconder a nossa identidade do, do ator. E assim permite que nós interagimos com o mundo ou com outras pessoas como se fôssemos um personagem. Um exemplo aqui bem interessante é, é o Bate-Bola, no Rio de Janeiro, os blocos do Bate-Bola, que durante o Carnaval do Rio tocam o um terror na periferia, mas às vezes até em outros bairros. Né? Isso é moral ou é imoral? Dizer que é imoral o Bate-Bola... É problemático, porque é uma manifestação da periferia reivindicando o espaço público. E essa periferia não tem muito espaço. No Rio de Janeiro, muitas vezes até, ela é excluída de certos espaços públicos através, por exemplo, do projeto do transporte público, que é desintegrado justamente para que a periferia não chegue, as pessoas da periferia não cheguem às praias da Zona Sul. Mas isso aqui seria antiético? Aí sim, eu concordo que isso aqui é antiético, porque. Em todo caso, em toda situação que você vai usar uma máscara para evitar que você seja reconhecido, você pode usar isso para fazer o um mal e, de modo geral, isso é antiético. É, essa estética ela pode ou não acompanhar o debate sobre ética. Então, vou voltar aqui para o nosso métier é, da, do design de interfaces, né, especificamente dos, dos emojis que a gente utiliza. Notem como, em 2018, finalmente, todas as grandes... É, empresas que é, fazem redes sociais adotaram o padrão de emojis de brincadeira para armas né e vejam como armas essas armas como algumas empresas são mais remitentes a entrar no debate sobre ética né ou às vezes as equipes de design também não estão achando importante isso mas pela pressão pública acabaram tendo que fazer essa mudança essa estética da interação, essas escolhas estéticas, normalmente elas atendem a gostos típicos de classe, raça e gênero. Aqui tem um estudo científico que mostra que as cores, a cor de pele interfere nas escolhas dos emojis mais comuns, né? é, também a gênero. E isso, o que pode acontecer? Quando você prioriza o gosto estético de um grupo privilegiado, você costuma prejudicar grupos desprivilegiados. Por exemplo, pessoas é, pretas, pessoas é, LGBT ou pessoas asiáticas elas têm, é, normalmente, menos vantagens para encontrar parceiros em aplicativos como o Tinder, porque o Tinder é um algoritmo que não leva em consideração é, esses vieses na nossa sociedade. Então, o que fazer quando o gosto preconceituoso do mesmo distingue, exclui, diminui e desumaniza o outro? É, não tem uma resposta fácil para isso. Eu convido vocês a participar do grupo Estudos da Rede Design e Impressão, que é um espaço aberto para discutir esse assunto. Temos reuniões todas as terças-feiras à noite no Discord, e lá a gente estuda autores como Augusto Bloco, que eu já mencionei, ele tem uma live que a gente gravou para apresentar o trabalho dele, especialmente a Estética do Oprimido, que é um livro maravilhoso sobre como é, desenvolver uma estética orientada para uma ética que evite a opressão na nossa sociedade, que seja a favor dos oprimidos. Mas e se nada disso for possível? E se o grau de liberdade para tomar decisões éticas for zero? E se o mesmo... Quer dizer, o grupo que está inserido o design existe só para oprimir o outro. O que que para fazer? Enfim, quando não há decisões éticas a fazer, eu alerto vocês, o trabalho de vocês está prestes a ser automatizado. É melhor pedir demissão logo do que esperar por ela. E tem um, a gente tem um teatro-fórum organizado pela rede design e que a gente discute o que, que vai acontecer quando o trabalho de design for automatizado por uma inteligência artificial. Se vocês quiserem ver, está lá na nossa, na nossa página. E por fim, se as máquinas acabarem de vez com todos os nossos empregos. <risos> Olha, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Porque é possível delegar decisões éticas e estéticas para as máquinas, mas não é possível delegar as responsabilidades por essas decisões. E essas responsabilidades, ela tem um preço no capitalismo. Então, as pessoas que vão ser responsáveis vão ser pagas por isso. Mas aí é um outro tipo de perfil profissional, aquele que projeta, por exemplo, um sistema é, que faz a, a, a detecção, que faz a, a condução de um carro autônomo, é, não é o, o projeto de experiência que a gente está acostumado quando a gente projeta uma interface de, é, interativa usando um sistema determinista. É, esse processo aqui é muito mais complexo. Então, eu acredito que no futuro, designers de experiência eles vão precisar se tornar meta designers ou infra designers <risos> para ter liberdade de tomar decisões éticas num cenário em que... As experiências vão ser cada vez mais automatizadas. Eu não vou entrar em detalhes do que, que significa meta-design ou infra-design, porque aí a gente já vai entrar em questões filosóficas e acadêmicas que talvez não valha muito a pena por hoje. Eu já acho que já plantei é, é, é, pulguinhas demais no olho de vocês. Gente, muito, muito obrigado até aqui. E agora vamos ao debate, se tiver alguém vivo ainda acordado. Ha, <laughs> ha. Se eu, se eu for se eu vou dar esse curso vai ser de graça, que nem se conversa aqui, tá? E querer o X Day, né? X Day vai ser free na faixa.